Fala galerinha do canal, beleza? Vinícius Celestino aqui pra mais um vídeo E hoje rapaziada, hoje Tô tentando resolver um BO do Corsa aqui A gente deixa o carro aqui em casa De um dia pro outro Fica caído só desse lado aqui E deita E antes era só ali, agora começou aqui também Os dois lados fica caído, o carro fica tipo Como se tivesse independente Aí eu falei, pô, saí hoje com o carro E vi que tá tipo, o cilindro não para muito cheio também então a primeira coisa que você deve fazer quando acontece esse tipo de coisa, de, do carro ficar caindo assim, vocês têm que vir aqui, ó, na onde que tá montada a suspensão e passar, pegar, tipo, água e sabão, pegar a esponjinha, apertar, faz sabãozinho, ó, e vai passando. Aí você passa, você vê se tá, se tá vazando ou não. Que nem aqui, ó, essa daqui é a dianteira desse lado. Essa daqui é a... não, a dianteira... Essa é o lado do motorista, essa o lado do carona, essa desse lado aqui e essa daqui desse lado. O que que acontece? Eu passei aqui, ó, uma espuminha. É que agora não tem... Ixi, tá até sem, ô, Lucas. <risos> tá, tá até sem sabão. O que acontece? A gente pegou e eu passei aqui, rapaziada. Primeira coisa que eu fiz, passar aqui, né, que é onde que sai o ar aqui. Se tiver vazando por aqui é sinal que a válvula tá com sujeira. É então você deve desmontar aqui, certo? Que até tem o um vídeo quem quiser ver como que desmonta esse bloco aqui, vou deixar aqui o card no canto para vocês. E aqui, ó, acho que agora vai, né, pé? Ó. Passei aqui bastante olha lá que você faz. Pega água e sabão e aqui você vai vendo, ó. Vocês está vendo que que aqui tá com, ó, vou passar mais para vocês verem. Tem que passar bem, ó Tá vendo que tá fazendo bolha? Ó Então é sinal que tá tendo vazamento Então assim você descobre que tá vazando Como esse daqui já é o lado de lá Então a gente descobriu que é aqui Não é a válvula que tá ocasionando de vazar Tá? Com sujeira O que, que eu tenho que fazer? Eu vou desmontar aqui, vou cortar Vou cortar a mangueira bem bonitinha E vou conectar de novo e apertar Tá ligado? Aqui, ó, esse não tá vazando, já conferi. Esse daqui, ó, que é o lado de cá, ó, ele tá vazando também, ó. Então é as duas que tá vazando e aí, conforme vai indo assim, ó, vai perdendo o ar do cilindro. O cilindro acaba até dando B.O., né, mano? O bagulho vai, vai buchando. Aí liga mais compressor, força mais compressor. O bagulho vai zoando. Então, eu vou desmontar aqui, vou tirar as porquinhas aqui. Você pode usar até essa chave aqui se acaso você não tiver aí. Que ela é de regulagem, ó. Então a gente vai soltar aqui agora. Vamos cortar a mangueira. E. é Meu, é bem simples, tá ligado? Pra fazer esse, esse rolê aqui. A gente só vai baixar o carro. Eu acho que tem que tirar o ar do cilindro. Agora fala pra mim. Até hoje eu não sei. Como que faz pra tirar o ar do cilindro com o B3? Você sabe? Vai gastando um ar até acabar. <risos> então, porque. Quando era o. Aquele. manhã. Apertava, apertava os dois botões. Apertar os dois botões. Mas vai esgotar o cilindro inteiro, Aqui eu acho que sim, né? Porque senão vai. Não, ali não. não porque tem a válvula, acho que não precisa. Não, porque só pra tirar as mangueiras aqui, não. Porque aqui é só onde vai pra bolsa. É, então. Porque o bloco ali vai estar. É, a entrada do. Se for soltar a entrada do bloco aí sim. Então, galera, eu vou deixar aqui, ó. Ó, tem até os capinhos aqui que eu coloco, Pra dar um charminha a mais. Aí, ó. O bloco tá montado desse naite, vocês estão vendo aí, ó. Então aqui, ó, pra mim desmontar. Eu não... Até tem a chave ali, mas a preguiça aqui, ó. Às vezes pode ser até apertar, porque tá até solto, ó. ó lá. Será que se apertar resolve? Será que deu, mano? Ah, se for só isso aqui mesmo, não precisa né? tirar a mangueira aqui. Porque Conforme vai indo, a gente vai tão. Ficando tão relaxado com o carro. E às vezes a gente acaba nem. Nem querendo mexer mais no caso, só que o demais agora. Encheu. Vamos ver. É. Se parar de vazar. Mas que caramba, eu tô tomando. Não sei bom, se.. É. é? Será que ele que tá relando aqui, ó? Não? não. Tá, vamos dar foto. Olha lá galera, faz esse bang, ó. Parece que parou. Ui, apertou só uma, né? Eu apertei só essa. Estranho, né? É mano. A mangueira caçou. Tá Deixa eu ver aqui. Rapaz, olha aqui, galera. Vocês viram aí? O que tá vazando. O que tá. Ah, mas também? Olha o estado da mangueira. Ah, também. Olha aqui dentro, mano. Bem oxidada por dentro. Já tá... isso que ela é de plástico, né? Ela é de plástico. Já tá... Oh, eu acho que eu vou ter que trocar essas mangueiras, hein, velho? Fazer uma revisão. Já tá na hora, né? Faz quanto tempo que já montou? Já essa faz. Construção? Então, galera, por isso que eu falo pra vocês. Vocês têm que ter todos os detalhes. De sempre estar fazendo revisão, tá ligado? Não é que a, a suspensão dá pau. Mano, se você não cuidar correto da suspensão, vai dar pau mesmo. Mas faz quanto tempo que você montou essa? já tem uns três, quatro ah, anos já? essa daqui faz por aí uns três anos, quatro anos. Uns três, né? O que você trocou dela até hoje? Não. <risos> a única coisa que eu troquei Foi só esse filtro, filtro. aqui Porque o filtro aquele de plástico não é muito bom Não aconselho, conselho por desse aqui Que eu acho que esse aqui é 120 PSI 200 PSI, algum bagulho assim O pessoal tá reclamando bastante daquele de acrílico né Isso, aquele de acrílico lá Ele tá furando, mano E acaba deixando você de na mão Esse daqui já tem a opção de você soltar aqui a porquinha E você acaba esgotando, esgotando. A água, tá? Agora, se tiver aqui Um pedaço de mangueira Saindo daqui, mano Aí é o seguinte, se tiver saindo mangueira daqui, é porque tá feio o negócio, eu vou ter que trocar mesmo essas mangueiras, fazer uma revisão. Pra mim viajar um dia, eu vou ter que fazer uma revisão, porque não dá pra deixar Porque é perigoso, hein? Você viu o tanto que tá oxidado a mangueira, moço? Sim. Tá parecendo o que? É de ferro? Eu acho que tá aqui dentro, porque tá meio branco, sai. Ah, ficou um pedaço aí, rachou aqui, Aí, rapaziada, olha lá. Ah! Eu acho que eu vou ter que comprar mangueira, rapaziada. Vou trocar todas essas mangueiras. E se eu for trocar, eu vou estar tá mostrando pra vocês aí. Porque olha aí, tá bem ressecada. Então, isso aqui, galera, é o que é a vida útil do carro. Você tem que cuidar. Tudo que você vai fazer, você tem que estar tá cuidando, entendeu? Sim, a pessoa que tá na estrada escapa, estoura a mangueira dessa, de escapar agora, Eu mal puxei aqui já. Você mal puxou e aqui também, ó. Essas daqui já. Provavelmente, tá... né? Mano, você vê que ela tá dura, ó. A mangueira tá dura já. É, oh, olha aqui dentro, galera. Não, só a fraga. Olha dentro da mangueira, como é que tá? Bem oxidada, ela rachou. Ó. Mano do céu, ó. Tá bem zoada. Então, a mangueira você pode ver que ela tá até um pouco dura. Ó. Então, o que, que a gente tem que fazer? Eu quero ainda pegar e mostrar para vocês é, o passo a passo trocando a, as mangueiras, tá ligado? Que às vezes tem gente que quer instalar, não quer pagar né? para fazer instalamento, a instalação. Então a gente acaba fazendo um vídeo aí, só que ele tem que desmontar tudo ali. Eu nem sei mais por onde tá passando. Quer dizer, tá passando nas duas laterais aqui. Eu não sei se é por baixo do assoalho, não lembro, velho. Se é só tá por, baixo por baixo do, do carpê né? ali, se for só os cantos de bolsa, não tem que desmontar inteiro ali. Mas aqui eu vou tirar aqui ó, pra, pra resolver por enquanto Eu vou deixar assim Mas eu vou ter que Se um dia for viajar Tem que fazer revisão Não tem jeito Tá ligado? Tem que fazer uma Um talentinha Pra não Aí Por isso que tá vazando Então essa daqui também já tava zoada Na verdade Todas aqui já também. Tá minha... Ó, vou ter que cortar a Vamos ponta ver. dela Ver se vai sair sujinho Vamos ver Ixi, olha lá, agora tá vazando aqui É que você ia da traseira Nossa, Mano, vou ter que desmontar aqui, não vai ter jeito a gente pode, pode tirar as cotas agora pra conferir se não tá Nossa, rapaziada <risos> Aí rapaziada acabei de soltar aqui, fiz o rolê, já falei para vocês. De qualquer, não, mas de qualquer jeito, se for para ir longe ou perto, tá ferrado de jeito. Der se der, der, der, der. alegria agora então, galera, antes de vocês olharem, o primeiro ponto essencial é vocês virem no bloco. O carro tá vazando só de um lado, tá baixando. Vem no bloco primeiro e aí vocês vai fazendo, vai vendo o que, que tá acontecendo. Vê a saída da, da da válvula, se for a saída daqui, ó, do bloco. Pode ser a válvula suja Se for as mangueiras, já resolve Já sabe que, que tá vazando aqui É de uma bolsa Então aqui, ó, bolsa, as duas bolsas aqui dianteiras As duas bolsas traseiras E caso ali esteja tudo correto Não tá vazando Próximo passo Aí você vai lá na conexão da bolsa tá ligado? Passa lá também, sabãozinho com água Não tá vazando Beleza, pode ser o orig da bolsa Ali já é um pouquinho mais complicado Para você ter um acesso ali é, o certo seria você tirar e dar uma analisada no oring, pra tá? Pra você mexer, é muito fácil Você mesmo consegue mexer Não é tão difícil Pega, vai lá é, Tira ali tudo A borrachinha, mano, cada oring vai custar uns 25 centavos, tá ligado? É bem, bem rápido ali Não é difícil trocar o Waring da bolsa Deve ter vídeo no canal aqui na playlist dicas Sobre como trocar também o órgão da bolsa Beleza? Tem um vídeo de amortecedor lá também falando, aí eu mostro como é que monta tudo, não tem erro, Essa, essas coisas é baratinho, só é tempo, tá ligado? Então pra você trocar o org da bolsa é 25 centavos, e a mão de obra, né, tipo, que vai ser você. Mas, lógico, se for dianteiro, aí você, né, como o Corsa só tem org na bolsa dianteira, tem que depois levar pra fazer alinhamento, né, mano? É, vai o amortecedor já perde alinhamento. Não vai, não vai cobrar, tipo assim, você não vai gastar nada pra arrancar, mas depois você montar, sem que fazer alinhamento e é. cambagem. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o like, isso daí foi um, um modo de mostrar pra vocês aí como que vocês podem estar fazendo pra resolver o vazamento. Então aqui já foi bem simples pra resolver, agora é só deixar de um dia pro outro aí pra ver se, se realmente ficou 100%, é que aqui tá sem ar, tá ligado? Mas ó, vou baixar aqui, ó, ó lá. Pronto. É isso aí, galera, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e tamo junto.